Em nada, é os caras, Mas né? É que era gente. Um você ia, você fazia o teu quietinha, tranquila, bem feito e ia embora. Só exatamente. que as meninas mudavam muito, né? Muito rápido. Como assim? Elas eram muito parceiras no Rotativas. primeiro dia, segundo dia. Ah, daí, depois, no terceiro dia, tá cagando, porque elas estavam com um milhão de seguidores e te tratava como lixo. As paniquetes? As paniquetes. É mesmo assim, Diego? Tenho, tenho dois exemplos. Eu tenho tipo quem? Um. Pode A falar, agora Mário fala. Baianinha. É mesmo? Era muito fofa, querida. Ele ficou famosa, cagou pra todo mundo. E a Aline Mineiro também. É, a minha é a segunda opção. Nossa! <risos> é mesmo? Parceira, foi até no Vivos comigo, pá, nos primeiros dias. Mas aí dias. o Intenção era outra ah. né, Diego? Ela queria sabe. me pegar e então. tal. mas aí não... Queria te pegar? Mentira, eu tô brincando. Que... Não, mas... Não. em É, porra, caraca, velho. Ele tá foda na noia. Você não nó, tá é. entendendo. Você não pode acreditar em nada. Acreditar. É, não, tô, não, mas no Invertido... Não vou, não vou acreditar em nada. Mas enfim, vai. O Invertido, eu quero saber como que você filmou. Não, mas, mas peraí, calma. Calma que tá. ele vai... Véio, é, mas, calma, mas, daqui só a só pouco, depois dos comerciais. Nós é. não chegamos quando vocês se conheceram ainda, calma. É. No Rio de Janeiro. Pô, já, peraí, já ficou uma confusão do caralho. É, Agora, cara, não sei não a gente não Falou da Tatá, falou de um monte de coisa. Mas a gente vai voltar, mas é que ele entrou num assunto bom. Pessoal, vamos Qual des... seria? Porra. A treta. Tá, as treta lá. É. Vamos desligar, então, pessoal, a gente liga de novo, vamos começar. Então, então a Baianinha e a Mineiro que é... viraram, viraram. Viraram. Viraram Só que a Baianinha depois ainda foi, voltou atrás, simpática, querida e tal, mas elas ficam muito com zona, né? A Babi também, O seguidor elas... muda a pessoa. Muda. O seguidor muda, muda a pessoa? muda. muda. Né? Seguidor não, acho que é dinheiro, né? A na fama, a fama. A fama. É dinheiro nem tanto não,